Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais uma edição do nosso podcast Toque de Cura. Eu sou o Daniel Marques e hoje estamos ao lado do Dr. Luiz Eduardo Análio, que vai falar né, aí sobre a quiropraxia para pessoas que têm dor de cabeça. Exato. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, você? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Dá uma saudação para as pessoas que estão te acompanhando. Fala, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Luiz, eu sou quiropraxista. É... Hoje, a gente, como o Daniel comentou, a gente vai falar um pouco sobre... Dores de cabeça né? é, O que a quiropraxia pode ajudar Quais as, as causas aí, Possíveis causas da, das dores de cabeça né? é, Hoje em dia Muita gente Como é dor na coluna mesmo né? Muita gente sofre aí de, de dores de cabeça né? A gente Até olhei um dado antes de vir para cá é, Não sou muito apegado Aos, aos números assim, A ficar olhando isso no, isso no dia a dia Mas eu vi que mais de 90% Das pessoas Já, te, já tiveram ou vão ter dor de cabeça em algum momento da vida, né? Então, quase, quase todo mundo aí vai passar por algum episódio de dor de cabeça, né? É claro que não, não todas a quiropraxia vai poder ajudar, mas em, em muitos casos, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso, com certeza a gente consegue é, ajudar de alguma forma aí essas pessoas. Uhum. Doutor, causas da dor de cabeça, uhum. né? É, quais são as, as principais? E eu queria saber, justamente o senhor falou sobre a questão da coluna, é, existem problemas na coluna que podem provocar a dor de cabeça? Com certeza <risos> E na verdade é, é muito mais comum do que a gente imagina tá? é, Tem algumas causas ali que são, vão ser mais patológicas mesmo né? Então algumas doenças que, que tem é, como, como sintomas as dores de cabeça né? Então algumas doenças mais graves como por exemplo um tumor no cérebro né? Com certeza isso vai gerar uma dor né, na cabeça dela é, falta de água no corpo, né? É, costuma dar também as dores de cabeça, a ressaca, né? <risos> Esse final de semana foi até engraçado. A gente fez um churrasco no sábado, tinha umas duas pessoas lá que tinha saído na noite anterior, né? E tava com a ressaquinha lá, aquela dorzinha de cabeça aqui do lado, quem uhum. nunca, né? E aí a gente ajustou e tal, né? para fazer um teste até, né? Pra, pra ver como que essas pessoas iam reagir. Já são pessoas que costumam ser ajustadas sempre. E foi batata, cara, melhorou na hora Então, oh, quem tiver de ressaca aí... Interessante, ó eu, eu juro pra vocês que a gente não combinou uh -huh. Mas eu tinha uma pergunta sobre ressaca Sério? Aqui no meu, na minha, no meu script Ó, <risos> oh, doutor Você vê que não é mentira, ó uh -huh. A questão da ressaca, ó E no caso de Entendeu? ressaca eu, eu tinha já marcado, eu né uma risadinha no final, uh -huh. e Porque eu imaginei que a gente ia rir Mas eu não imaginava que a quiropraxia pudesse ajudar na ressaca Ajuda aí? Ela ajuda, então, doutor? Então, foi, foi um caso do específico, assim, não, não tem nenhum estudo, nada que comprove, né? A gente fez um estudo de duas pessoas ali na hora, né? E as duas, é, assim, não era uma coisa tão exagerada, pessoa que tá passando mal, com, com vômito e tal, né? Era uma dorzinha ali, provavelmente, com por que que acontece? Pra processar o álcool, né? Do dia anterior ali, o corpo gasta muita energia, muita água, né? Uhum. E aí, provavelmente, o corpo tava mais... É, Menos hidratado também nesse dia, né, ele estava tomando mais água já, e aí com o ajuste ali a gente conseguiu tirar um pouco da tensão da cervical, deu para encontrar alguns pontos que estavam bem é, doloridos, bem presos ali no pescoço e tal, lateral da cabeça, a gente soltou, e aí com o passar ali dos uns 10, 15 minutos já, já foi tendo essa... Essa melhora, essa resposta, né? Uhum, mas foi um caso isolado. Foi um caso isolado, é. é senão, segunda-feira o consultório vai bombar, de gente é. ressaca aí, achando domingo. que a gente vai resolver tudo, né? Domingo já vai começar. Domingo já né? começa. Porque, a pessoa é... vai trabalhar de domingo e segunda, uhum. só. Domingo à noite já começa a, a ressaca. Doutor, é, é, isso ocorre por conta da desidratação do corpo, isso, né? A pessoa isso. desidratada acabou... É, entrando em contato com, com o senhor e, e fazendo esse, essa, esse teste, né? Isso, Por porque uh, precisa de muita água, então o corpo vai tirar água de, de outros lugares ali. O cérebro precisa de muita água, né? Assim como coração, circulação e tal. Então é, acaba que o, o corpo vai como se fosse ressecando mesmo, definhando ali, né? Uhum. Então um dos motivos da, da dor de cabeça pode ser esse também. E aí tem as outras doenças que a gente já comentou um pouco, né? É, mas tem muitas causas que são mecânicas, né? Então, até uma dica importante, né? Hoje mesmo eu atendi uma, uma menina de 18 anos que ela tem, ela procurou, até não pela dor de cabeça, não sabia que a quiropraxia poderia ajudar nisso. Ela procurou por dor na lombar, ela tem uma escoliose e tal. E ela sente dor de cabeça que ela não soube me dizer desde quando, assim. Então, provavelmente desde os, é, de antes dos 10 anos de idade, ela já, já sofre de dor de cabeça. Já fez tudo quanto é tipo de exame, já buscou tudo quanto é tipo de ajuda e não tem melhora, né? E ela falou que ela toma medicamento desde novinha, praticamente todos os dias, né? O começo era o medicamento mais fraco e foi é, aumentando. Então, imagina a qualidade de vida que essa pessoa tem, né? Vive com dores de cabeça o dia inteiro, todos os dias, né? E tomara que... Hoje foi a primeira vez, né? Vamos, vamos ver como que ela vai reagir, mas a, a dica é exatamente essa. Se você procura os motivos da sua dor de dores de cabeça, não acha muito a causa disso, já fez exame de tudo quanto é lado, não acha nenhuma, nenhuma causa visível nesses exames, né? faz uma ressonância lá da cabeça, por exemplo, é porque a gente está vendo uma coisa que está estática. Se nisso que está estático não tem nenhum problema, então o problema está no movimento. Né? E, e o movimento é exatamente o que a gente corrige. Né? Então, tem muitos casos de pessoas que buscam a gente... Como foi essa menina, por exemplo, por outros motivos e acaba tendo uma, uma resposta assim nas dores de cabeça. né uhum. Porque são coisas mecânicas, musculares, articulares ali que a gente consegue corrigir bem. Doutor, como que um problema, um trauma na, na coluna pode afetar a cabeça? né é, As pessoas às vezes olham e falam, nossa, mas é tão distante né um do outro. Uhum. De que forma que a coluna, por exemplo, se a gente tiver um problema na lombar? Uhum. Né? Como, como que é, a, esse problema pode afetar a cabeça, né? causar a dor de cabeça? É certo. pelo estresse também? acontece Isso impacta também a questão do estresse da pessoa estar com dor e acabar é, é, pensando demais e ficar isso. focada demais naquela dor e a, e, e a cabeça acabar é, tendo essa... Essa, a, essa sobrecarga um, aí, uhum. nessa. É, esquentou ali, né? A, a cabeça. É, <risos> na verdade, assim, cara, tudo que você falou tem relação. Então, a maioria das vezes ela vai estar tá relacionada mais com a coluna cervical, né? Que é o mais próximo ali. Então, da mesma forma que problemas na, cervica na, na cervical podem afetar os braços, pode descer para os braços, ela pode subir para a cabeça, tá? Então, a questão muscular, né? A gente tem músculos no pescoço que estão interligados com a da cabeça. A questão da mastigação está associada com, com a cervical também, né? Com, a gente tem músculos da mastigação aqui na cabeça também. Então, é todo esse conjunto, principalmente pela parte muscular, tá? Então, tem muito dessa razão, assim, quando tem alguma coisa funcionando errado nessa parte. Às vezes você não precisa sentir nem dor no pescoço, você pode sentir só a dor de cabeça, por exemplo, né? Que era o caso dessa menina de hoje. É, no resto da coluna então ah, uma dor na, um problema na minha lombar pode gerar uma dor de cabeça já é um pouco mais difícil por, por, por conta da distância mesmo né um problema na lombar ele vai gerar mais dores locais mais dores para as pernas que é o que tem mais relação a não ser que isso vá meio que vá espalhando essas dores né é, vai contaminando outras regiões ali do do corpo e até chegar lá na cabeça chegar para os braços tem muita gente que chega com essas dores generalizadas também né é, então já é, um, já é um pouquinho mais difícil E a questão emocional é bem isso, cara é, As pessoas hoje em dia Com, esse, com essa aceleração, né, com um monte de informação Um monte de coisa para fazer Dar conta de fazer tudo isso dentro das, das 24 horas que a gente tem ali é, O celular hoje em dia né, gasta muito tempo da gente né? Então tudo isso vai é, superaquecendo mesmo ali né, essa, essa região, a gente vai tendo pensamentos muito repetitivos, acelerados, e aí com certeza é, o cérebro vai doer também por conta daquilo, né? Então tem essa associação assim, do, do da ansiedade, do estresse, da, da tensão com as dores de cabeça, uhum. né? Uma coisa vai... a dor é uma, é uma emoção, né? Então se a gente sente dor, a gente vai é, alterar essa emoção, vai ser uma emoção negativa. Quanto mais emoção negativa, mais dor a gente vai sentir. Então, vira um ciclo. Enquanto a gente não quebra ele nessa, em alguma das partes, ele nos, uma coisa só vai contribuir para a outra. Doutor, cheguei com dor de cabeça lá no instituto. Uhum. O que que, a primeira coisa que o senhor vai fazer, o que, que o senhor vai fazer e como que o senhor vai tratar esse paciente? Primeira coisa é tomar água, se for ressaca, melhor. É, dá aquela hidratada, né? Ficaram hidratadinha é... pra... se depois... não melhorou aí a gente... Uhum. Não, brincadeira. Aí vai. É, uma pessoa que, por exemplo, na maioria das vezes ela vai com dores de cabeça que estão há muito tempo, né? É difícil uma pessoa que, ah, eu senti dor de cabeça hoje, já vou procurar a quiropraxia amanhã. Até porque ela nem associa com isso, né? Ela uhum. acha que a dor de cabeça é... Da, da alimentação, e pode ser, com certeza também, mas as dores crônicas é o que mais aparece, né? As dores de mais tempo. A gente vai avaliar normal, como a gente avalia sempre toda a coluna, né? Se a pessoa busca por uma dor no pé, a gente vai avaliar a primeira coluna dela, que é o nosso, é o nosso foco e a gente sabe o quanto a coluna pode interferir naquilo. E depois a gente vai fazer algumas coisas mais específicas, né? É, Para... Ajudar nessa questão da musculatura, soltar esses músculos de mastigação, né, músculos da cabeça, é, músculos da cervical. Ver o que, que não tá funcionando corretamente, principalmente nessa parte superior, né, para poder corrigir. É, e dar algumas orientações, né, então, eu vou usar o caso dessa menina de hoje que tá mais fresco aí, né. É, ela associa, eu perguntei com o que ela associa essas dores, tem alguma coisa que aumenta ou que desencadeia essas crises que ela tem, né ela falou que quando ela se alimenta mal, então a alimentação tem sim a relação com essa dor. Quando ela toma pouca água, né, então o corpo vai desidratando e vai doendo. E quando ela passa <risos> por tensão, por estresse, que é tudo que a gente falou aqui. Então, assim, esses fatores, eles meio que sobrecarregam uma região que já não está funcionando corretamente. Né? Que se sobrecarregasse toda a coluna, ela ia sentir dor no, no resto da coluna também. Então, provavelmente ali já não está funcionando legal e aí a gente faz dar essa esses focos né nessa nessas regiões mais comprometidas mas o tratamento é é o mesmo objetivo do, dos outros também né que é corrigir as articulações as musculaturas da coluna existe um movimento padrão é, nessas correções é assim a, a gente primeiro a gente vai fazer assim depois a gente ah. vai fazer assim tem um padrão para as pessoas que têm dor de cabeça Ó, oh, tem alguns protocolos, né, por exemplo, a gente pensando em ATM, né, tem algum, um protocolo de ATM que você vai, é, primeiro soltar a musculatura, depois você vai soltar alguns músculos aqui na frente e vai testando, né, vendo se aquele movimento melhorou, às vezes a pessoa está com estralos, né, na, nessa região, a gente vai testando até esses estralos irem parando e tal, então tem uma sequência para você seguir. Agora, pensando no, nos ajustes na quiropraxia geral, assim, não tem muito uma regra não, aí vai de cada um, de, do, do feeling mesmo ali, de, de você sentir o que você precisa corrigir primeiro. Eu costumo fazer mais os ajustes articulares primeiro, porque muito da musculatura pode ser consequência da articulação. E aí a gente eliminando essa parte articular, eu vou para a parte complementar de, de soltar músculo, de fazer alguma coisa nesse sentido, né? E aí a gente vai vendo, ah, esse ponto aqui está mais dolorido, então vamos, vamos focar um pouco mais nele, né? Provavelmente daqui está vindo alguma coisa. E a gente vai eliminando, assim, né? Uhum. Vai por, por eliminação dos, dos probleminhas ali. Uhum. Isso resolve só em uma consulta ou a pessoa tem que seguir é, indo até o Instituto? O sintoma pode ser que ele se resolva uhum. em uma consulta só. É, mas, assim, se é uma coisa principalmente crônica, ela vai se resolver por um período curto de tempo, né? Então, é, muita gente relata, é, relata ali que melhora nos dois, três primeiros dias. Às vezes, levanta da maca e já sente diferente mas com o passar dos dias aquilo vai, vai voltar, porque a gente, era um copo que estava cheio, a gente diminuiu só um pouquinho, né? O copo ainda continua cheio. E no dia a dia ela vai pingando as gotinhas ali, esse copo vai enchendo de novo. Então, a ideia é a gente abaixar cada vez mais esse nível de dor e, e melhorar a estrutura da coluna para no dia a dia ela continuar fazendo as coisas, mas mais coisas boas do que ruins, né? E aquilo não, não voltar tanto. Então... Em, em, em casos gerais, assim, né, generalizando todos os casos, sempre é bom um acompanhamento. Doutor, e a questão do sono? Porque a pessoa com dor de cabeça muitas vezes não consegue dormir. Certo. É, como que a quiropraxia consegue ajudar essas pessoas? O sono, cara, ele tem muitas muitas causas também, né? Então, hum. às vezes a pessoa, por essa aceleração, por essa ansiedade, né, pensamentos aí que não param... É, então, na maioria das vezes, é um conjunto de coisas, né? Às vezes, pode ver que assim, já deve ter escutado, as pessoas que não dormem, o que elas vão fazer? Assistir Netflix, né? <risos> Aí ferrou, né? Porque você tem, vai ter mais informação ainda na sua cabeça. Tem gente que fala, ah, mas eu só consigo dormir assim. Não, tudo bem, mas não é a forma mais correta, né? Provavelmente você vai dormir, você não vai desacelerando o seu corpo para dormir, né? É, por exemplo, meu filho, eu sempre dou o exemplo do meu filho porque... É, é o mais natural possível que acontece com ele. Então, se a gente deixa ele tempo na televisão ali assistindo a TV antes de dormir, não adianta eu querer tirar essa, essa criança que está se divertindo ali, alguma coisa na, na atividade, e falar para ela, agora dorme, né? Tem que ser um processo, é uma coisa gradual. Então, vai abaixando a luz, faz a rotina ali do sono dele, de dar banho e trocar de roupa e tal. É, tudo isso vai desacelerando o corpo, né? Então, é até uma uma dica aí para as pessoas que, que têm esses problemas com sono e testando essa esses, esses hábitos uhum. assim né com certeza vai ter alguma alguma mudança também e a quiropraxia entra nisso né para reconectar um pouco mais o corpo para desacelerar esse ritmo mais é, muito mais acelerado que a gente vive aí no dia a dia né com essa melhor comunicação entre cérebro e corpo também com certeza o sono vai ter os seus os seus benefícios ali para ele né? a quiropraxia dá sono tem muita gente que sente por conta do relaxamento ali na hora e tal. Mas como assim é uma coisa dinâmica, a gente vira para um lado, vira para o outro, vira de barriga para cima, barriga para baixo. É difícil essa pessoa sentir sono. Uhum. Ela vai sentir sono na salinha ali do lado, que é a salinha de descanso, né, de repouso. Que na maioria das vezes a gente é, é, coloca ela ali com uma música, com uma, um cheirinho e tal, aí ela acaba... Relaxando mais, uhum. aí não tem ninguém mexendo ali nela. Tem muita gente que ronca ali. Ah, é, tem, tem gente que dorme né? Tem, nela, dorme. Na sala. Dez minutinhos, mas desaba, cara. <risos> tá certo. Aí já se prepara já para para quiropraxia, para fazer a quiropraxia. Sim, né? sim. Já chega mais com mais energia do, uhum. do sono que ela tirou. Doutor, vamos para o intervalo. Né? Já a gente vamos, volta vamos. com o nosso podcast Toque de Cura. Segura aí, já já a gente está de volta. Fique com a gente.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 Aqui no Pratice, ela pode auxiliar as pessoas que têm insônia que têm dificuldades para dormir? Sim. A, a dor de cabeça pode trazer muito como como fruto ali, como consequência dela, a insônia, né? Porque uhum. muita gente sente dor de cabeça o, o tempo todo ou, por exemplo, deita para dormir e começa a dor de cabeça, né? Às vezes até por conta da relação com a, com a cervical, né? Então, tem muita gente que fala, ah, mas... Já troquei de travesseiro, já, fiz, já troquei de colchão, já fiz tudo que eu podia fazer e, e essa dor não, não deixou eu dormir, né? Na verdade, o, o travesseiro ou o colchão são coisas tão pequenas ali perto do problema que ela tá, né? De, de tão errado que já tá funcionando ali a, a, o corpo, a coluna dela, que pode mudar de qualquer jeito. Pode ser o melhor travesseiro do mundo que ela não vai ter essa essa diferença, né? Não vai sentir essa diferença. Então, já, já pode ser uma... a insônia já pode ser uma consequência disso. Com a quiropraxia, a gente corrigindo e melhorando essas dores, a tendência é isso melhorar também, né? É, a gente fala muito aqui que ah, a quiropraxia ajuda nisso, ajuda nisso, ajuda nisso, né? Mas é claro que são é, casos específicos, né? Não é, por exemplo, não é todo mundo que tem dor de cabeça que a quiropraxia... Vai ser a solução, né? Não é todo mundo ter dor na, dor na coluna que a quiropraxia vai ser a solução. Depende muito de onde estão as causas dessa, dessa questão. A única certeza que a gente tem é que o objetivo da quiropraxia, ele vai além da dor, né? Ele vai... É, a gente tem a intenção de fazer o corpo dessa pessoa funcionar melhor. Então, de alguma forma, a gente vai ajudar. Agora, se vai ajudar naquele problema específico, só com a avaliação, só com o tratamento mesmo, pra gente porque o corpo é uma caixinha de surpresa. Cada correção, ele reage diferente, né? Então, a cada correção, a gente vai vendo se aquilo está sendo eficaz ou não, uhum. né? Só um esclarecimento, porque senão a gente fala... Só do, de tudo que a quiropraxia ajuda, eu falo, pô, ajuda em tudo, então, né? E não, não vou ter problema de saúde nunca mais, mas tem outras causas também, né? Uhum. Doutor, <risos> é, é, é comum jovens procurarem a, a quiropraxia? Não é muito comum. é a maioria do nosso público são adultos e adultos jovens até. O pessoal acha que muito idoso procura, uhum. né? Também, mas é um número me menor. Né? Pessoas aí entre... É, 30, e 50 anos, assim, acho que é o que mais procura, pelo menos na região aqui, né? Uhum. É, porque é exatamente nessa fase, né, que a gente vai começar a gerar os, os problemas, né? Então, tanto é que quando as pessoas idosas nos procuram, na maioria das vezes, ela já tem dores desde os 20 anos de idade, desde os 30 anos de idade, só que é, eram outros tempos, ela é, não tinha tanto recurso ou não, não tinha tanta tanto tipo de terapia, assim, né, a quiropraxia é até que recente, então, no, no Brasil, né, então, assim, tem, é, a maioria é esse público entre, uhum. entre essa idade, né, mas, a, por exemplo, essa jovem de hoje, ela tinha 18 anos, né, é, na maioria das vezes os pais que, que aconselham, assim, é uhum. um jovem, assim, procurar por conta própria, né, Hoje, essa jovem, ela foi sozinha e tudo, mas provavelmente ali com o auxílio dos pais, os pais pagando, alguma coisa assim. Então, não é tão, tão fácil, não. Uhum. Mas, e pra gente é muito bom quando esses jovens procuram, porque tem um monte de coisinha já pra corrigir e são coisas muito fáceis de, de se corrigir, porque... Não está tão desgastado, tão degenerado Então a chance de, de reversão é muito maior né? uhum. Doutor, a, essa pergunta sobre a idade né, a, a faixa etária aí das pessoas não foi à toa Por quê? Uhum. Porque é, muitas pessoas, principalmente jovens Não se preocupam com a questão do colchão que elas escolhem né, uhum. Que elas dormem e com o travesseiro Tem gente que nem troca a coxa <risos> e o lençol do, do, né, do, da, do colchão que ela dorme e imagina se preocupar com a posição, uhum. né? com como, como ela está deitando no colchão. A gente sabe que dependendo da forma como ela deitar, pode ser uma forma é, inadequada, que pode dar um mau jeito, né? que a gente costuma chamar sim, aí na sim. linguagem popular. E esses problemas, eles podem ser resolvidos com a, a, a quiropraxia? Sim, com certeza. É... Na verdade, de uma forma geral, quando a gente é jovem, a gente não se preocupa nem com isso, né? Com a, com a posição <risos> é. do sono e nem com qualquer outra coisa, né? Porque acha que <risos> vai ser <risos> invencível né o resto da vida, que não vai sentir dor nem nada. Então, é, celular, né? posição de dormir, posição... Dorme no sofá, às vezes, né? É, dormir de bruxos é uma posição que é ruim para a coluna, né? E tem muitos jovens que dormem assim, uhum. né? É... é ruim para coluna dormir de é bruxo? É ruim, eu sabia que você ia fazer essa pergunta Não, é... ah, eu durmo só de bruxo Só de bruxo? Uhum. Ixi, que é ruim Maria. Porque lembra das curvas lá da coluna que a gente já comentou uhum. e tal, né? Então o formato da coluna ele não foi feito para ficar de bruxo, né? Porque você vai deitar de bruxo, a gravidade vai ficar empurrando você para baixo Na maioria das vezes o colchão é um pouco macio, maleável ali Então ah, você já vai... Causar uma, uma extensão da coluna Vai perder essas curvas naturais né? Na, O principal problema Do dormir de bruxo é a questão do pescoço né? Você não vai dormir com a cara no né Você vai dormir com o pescoço de lado O tempo todo dormindo Isso, assim né? Então hum. imagina é, durante o sono, às vezes, você se desconecta ali do corpo, vai para outro mundo, né? E, e aí você nem <risos> vai sentir, né? Você só vai sentir na hora que você acordar. Mas tenta ficar, sei lá, você dorme quanto tempo? Seis horas, sete horas? Ah, hoje horas. em dia, cinco horas tô dormindo. Cinco horas. Cinco, cinco seis. Tá. Uhum. Então, você passar cinco horas... Lógico, você vai virando ali durante a noite, mas passar cinco horas fazendo isso daqui, ó. Com esse movimento e esse movimento. Você não consegue ficar dez minutos fazendo isso, né? Então... É, pra gente ver o tanto que isso machuca né? Você já vai, vai dormir com o braço levantado Vai levantar a perna Então você vai perder toda a posição neutra da coluna Esse é o principal problema de, de dormir de bruço Caramba e vocês, é, é, né? Começa a sentir dor é. já né? na hora é, já, já dá até uma preocupação né? Porque a gente uh -huh. é, E vocês O quiropraxista costuma Passar é, recomendação de tipo De colchão para usar porque Como o senhor falou tem alguns colchões que são é, é, que, que, que são Mais moles né? Mais certo. maleáveis Então uhum. a pessoa que dorme de bruxos ela vai Ficar com a coluna meio torta né? Isso. Nessa, nessa posição assim uhum. Eu Vou fazer demonstração porque senão vai dar problema já trava tudo já trava tudo mas é, tem uma recomendação de colchão assim não de marca né sim, mas sim. o tipo de colchão é de uma forma geral o colchão um pouco mais rígido ele é melhor né hum. mas isso também é muito muito pessoal né é que um colchão muito macio para qualquer pessoa ele não vai ser muito bom mesmo que a pessoa não eu gosto me sinto bem e tal é, Mesma coisa de um sofá, né? Um sofá que é muito macio, ou aqueles puffs, assim, né? Que você deita o negócio a fundo e tal. É, ele não vai dar sustentação para sua coluna, né? Então, a coluna ela tem que ficar nessa posição mais neutra para poder descansar. Junto com o seu sono, junto com você descansando, ela também tem que descansar, né? E Então, o colchão um pouco mais rígido seria melhor. Mas também não precisa ser aqueles colchões parece uma uma tábua, <risos> né? É... E a questão do travesseiro, né? Que você perguntou. É. Travesseiro também é mais a altura, né? Então, se a pessoa dorme, costuma dormir mais de lado, esse travesseiro pode ser um pouco mais alto, né? para ela não ficar comprimindo ali o ombro e tal. Não tão alto também, para você não ficar com a cabeça assim, né? Uhum. Então, é mais o formato, né? Do que a marca ou o, o material que vai ser usado. Tanto no colchão quanto no travesseiro. Colchão de mola, de espuma, de... É, várias molas e sacadas, molas não sei o que lá, né? Tem vários tipos aí. É, é mais o que você se sinta bem mesmo e pensando nessa, nessa posição que você dorme, qual que é a posição que vai deixar você mais neutro possível? Uhum. Tá joia? Doutor, é a questão do mau jeito, né? Uhum. Por que que as, algumas pessoas têm um mau jeito? Lógico que isso dá, às vezes, dá até dor de cabeça também. Uhum. Mas a, a pessoa, já, geralmente, ela não consegue fazer um movimento que ela tem facilidade para fazer. Sim. Quando ela tem um mau jeito. Como que a quiropraxia pode ajudar essa pessoa? Certo. O mau jeito é um... Você comentou um pouco antes, né? É um nome popular para um travamento, né? Então, por que por que a coluna entra nessa crise? Entra nesse... Nesse, nesse travamento, né? Porque... Alguma coisa ali já estava sendo machucada há muito tempo. E aí, um espirro que ela der, ou... É, ou hoje, por coincidência, parece que eu estou inventando até, né? Mas a pessoa procurou porque ela espirrou e a coluna não, começou a doer e não parou mais. Tem um mês e meio, tá? Tem isso, a gente... gente? Tem. Teve isso. <risos> então, Caramba. provavelmente, foi, esse mau jeito dela foi o espirro que causou. Só que o que, que o mau jeito é? É uma lesão, provavelmente, uma lesão severa, grave ali na coluna. É, que o corpo... Entende que está machucando muito o sistema nervoso, né? Que é a medula, principalmente, que está passando ali pela coluna. E aí o cérebro fala, ó, trava porque senão vai, vai dar ruim aqui, né? E aí é onde ela não consegue movimentar o pescoço, né? Você falou um movimento normal que ela vai fazer, ela não faz, né? Porque está tudo tensionado, tudo contraído ali, exatamente para ela não fazer, tá? Por... Quer dizer, então, que o mau jeito, ah, o mau jeito que a gente fala, vamos sim, sim. É, falar... É, travar a, a coluna. Ah, um travar a coluna. É... é... É uma resposta da, do, do corpo para você não, não ter uma lesão pior ainda? Exatamente. <risos> a gente imagina que já, é já a lesão, né? Sim, a gente, sim. Quando a pessoa já tem a lesão grave ali, ela não consegue se mexer. Na verdade, ela está sendo impedida de ter uma lesão maior. Provavelmente ela tem uma lesão. Porque uhum. se, quando não está machucado, você pode... Tanto é que antes você fazia e provavelmente aquilo estava machucando, só que chegou num limite que o corpo não deixou você fazer mais. Então, já tem alguma coisa instalada ali. Só que é uma coisa... É gradativa, né? ela pode ir aumentando. Então, se, você, se o corpo deixa você fazer o movimento e não te avisa que está machucando, é, você vai aumentar aquilo até chegar num ponto irreversível. Então o corpo ele vai avisar aonde já gerou uma lesão, mas que às vezes tem uma reversão, mais ou menos isso, né? Espetacular, o corpo humano, o corpo humano é maravilhoso. É muito inteligente, mano. né? É, a é muito que é inteligente. Caramba, A gente quer burro pra caramba, fica machucando. <risos> ai, ai. Bom, vamos para o intervalo? Vamos, então? vamos. Já já a gente volta com o nosso toque de cura aqui no Diário de Suzano. Fique sabendo das novidades do esporte de Suzano no Arena DS, com Arnaldo Marim Júnior. Toda segunda-feira, ao vivo, às 13 horas, no YouTube e nas redes sociais do Diário de Suzano. Estamos de volta com o nosso toque de cura. Gente, o bastidor <risos> é sensacional. O bastidor <risos> desse podcast é sensacional. Doutor, a gente quer muito que você fale sobre a questão do espião. Certo. Né? A pessoa é que... Já tivemos um caso, né, doutor? Sim, sim. Eu queria que o senhor falasse... É, sobre esse caso Que a, a, a pessoa espirrou e, e foi procurar o senhor Sim, o que não isso tem vários casos cara Parece brincadeira, a gente ficou rindo aqui no intervalo Mas é, O espirro O espirro ou a tosse, ele aumenta muito a pressão interna do corpo Então não é por Por Não tá inventando as coisas uhum. não Então, essa, às vezes você tem uma lesão alguma lesão que está comprimindo Por exemplo, uma hernia de disco que comprime ali O, o sistema nervoso e o espirro, ou a tosse, ele vai aumentar muito essa pressão, né? Tanto é que é um, um dos testes que a gente faz para ver se tem alguma compressão é, severa ali na coluna, pedir para a pessoa assoprar as costas da mão, né? Então, na uhum. hora que ela sopra, aumenta essa pressão interna do corpo, e aí se reproduz alguma coisa, porque tem alguma coisa bem, bem comprimindo ali, né? E esse caso dessa paciente foi isso, ela passou a primeira vez hoje, ela falou que já tinha algumas dores no corpo e tal, e quando ela vai espirrar, é aquele espirro escandaloso, né? Que ela não consegue se, se segurar muito, Aquele né? que a pessoa lá, 100 metros de distância, ela consegue escutar. Isso. Uhum. Além do, do barulho, ela falou que tinha questão do corpo, que ela movimenta o corpo inteiro né? de, de espirrar. E como ela estava com dor, ela segurou a, a cabeça, assim, né? E espirrou, porque ela viu que estava vindo o espirro, né? E nessa de espirrar, de, de espirrar segurando a cabeça, eu acho que deve ter feito uma pressão muito grande no... No pescoço, na cervical dela. E aí, ela começou a ter essas dores, né? Cervical, pro, pra escápula e tal. Então, é, é bem comum, cara. A gente <risos> falou, parece sacanagem a gente começar a falar <risos> desse assunto e ter um, uma fazenda que passou hoje, mas acontece várias vezes, assim. Não foi só hoje, não. <risos> <risos> tá certo. Doutor, deixa os seus contatos aí. Para gente encerrar o podcast hoje, que hoje foi demais, hein, gente? Deixa <risos> contatos aí e o endereço da, do, lá do, do Instituto. Gente, não dá. O, o bastidor do, do, do podcast é, é muito o melhor, bom. né? É o melhor, é Próxima né? vez a gente grava o bastidor. Grava <risos> o bastidor. <risos> Pessoal, obrigado mais uma vez aí. Valeu vocês também aí pela, pela oportunidade. É, o Instagram é Toque de Cura Suzano, né? Lá tem os os contatos por direct mesmo, ou tem o WhatsApp também, que vai direcionar direto para o WhatsApp aí da clínica. É, tem o toque de cura quiropraxia, que é o Instagram da, de todas as unidades, então lá vai, vão ter mais conteúdos, mais informações, né? De cada unidade tem um conteúdo mais específico, né? O conteúdo do dia a dia da, das unidades e tal, os stories, né? O pessoal acompanhar lá. É, e a gente está na Rua Baruel 544, sala 15, né? No edifício Colômbia perto da prefeitura, perto aqui do diário, né? Quem tiver aí por perto também e tiver alguns desses problemas que a gente sempre tem comentado aqui, hum, só procurar a gente. Quem espirrar e travar <risos> ou tiver de ressaca, só ir lá. <risos> tá certo. Doutor, olha, muito obrigado mais uma vez Valeu, viu, pela cara. Obrigado aí, aí pelo podcast, pela presença. Semana que vem estamos de volta. Com certeza. Né? Com o nosso podcast Toque de Cura. Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau.